Fiz um híbrido de um diagrama de classes com um diagrama de casos de uso. Então aqui representei as três classes principais do, meu, do jogo que desenvolvi, a classe Arena, a classe Ameba e a, interface, a classe de Interface. Representei os atributos e os métodos de cada classe, sendo que na classe Arena nós temos o atributo Imagem, o atributo Som, e temos os métodos Infecção e o método Iniciar, o método Start. E na classe ameba, representei os tipos, né? A classe ameba ela tem como atributos tipo, sequência e se ela está viva ou não. E nesse caso da classe, eu representei os três possíveis objetos dessa classe. Objeto ameba small, ameba medium, ameba big. Cada um com um, atributo, com um valor diferente para o atributo size. Size zero, size one, size 2. Essas classes elas estão associadas... E assim como o usuário, sendo um híbrido do diagrama de casulho, ele está associado à interface, e essa interface está ligada à classe Arena, e a classe Mel está ligada também à classe Arena.